Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação Ele tem os melhores planos para você E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011, no vídeo de hoje vou trocar uma ideia aí Se tá valendo a pena comprar a Start 160 2023 Ou é melhor esperar a Start 2024 ser lançada logo logo, tá? Eu fiz esse vídeo aí falando já da Titan E fiz o um vídeo falando da Fã só que a Start eu acho tem uma opinião diferente, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo o link da Titan e o link da fã para depois você assistir caso tenha interesse, tá? Mas hoje o vídeo vamos falar da Startinha. É o seguinte, família, a Startinha eu acho diferente das duas motos porque a Startinha é uma moto de entrada, tá? É a moto de entrada da Honda E o que acontece Ó o cara tá dando um grau aqui no, no retrovisor E o que acontece família A startinha aqui na minha cidade tá custando 16.600 Na loja Quanto que tá a startinha aí na sua cidade Comenta aí, eu quero saber o valor Se tá mais caro ou tá mais barato Que aqui e é o seguinte, a Startinha, por, por ela ser uma moto de entrada, eu acredito que a 2024 não, vai ter, não terá grandes mudanças. Essa é a minha opinião, tá? É, a Startinha tá numa fase boa, na minha opinião, por causa das cores. Hoje você tem três cores para comprar. Você pode pegar azul, perolizado, vermelho ou preta. Na minha opinião a azul é a mais bonita O que você acha? Qual cor de startinha você acha mais top? A azul Perolizada É difícil ter uma cor perolizada Na start Pelo menos eu não lembro de, de ter Geralmente é sempre cor, cor Básica né Preto, sólido, vermelho sólido Mas a azul Que está sendo vendida hoje É azul perolizado Então é uma cor diferenciada aí de além de ser bonita, é perulisado Igual a minha moto aqui, ela brilha no sol, tá? Então é o seguinte Ih, morreu minha moto? Que estranho Então é o seguinte, família É... Com certeza na 2024 Não terá essa cor azul Com certeza a Honda vai tirar Essa cor azul perulisado Que eu acho a cor mais top que a Honda tem, tá? Então Esse é um dos motivos que eu acho Que se você... Tiver o dinheiro vale a pena comprar A 2023 mesmo Tá Porque eu acredito que a Honda Vai colocar alguma outra cor Básica Por exemplo a cor prata Na Start 2024 Depois eu vou até fazer um vídeo Ver se eu faço amanhã Falando das possíveis cores Que terá a Start 2024 O que vocês acham? Vocês curtem esse tipo de vídeo Pra gente saber qual cor vai ser a moto e a Start, como ela é uma moto de entrada Ela não pode ter grandes acessórios Acessórios mais top Porque isso vai encarecer a moto Por isso a moto A Start da linha da 160 É a única que tem rodas raiadas E não tem roda Liga leve, porque se colocar a roda a liga leve Vai encarecer a moto Aí já acaba virando uma fã, entendeu? Então eu acredito que a start, A linha da Start deve continuar Praticamente a mesma coisa Deve mudar só as cores Tirando a cor azul perolizado E mudando alguma coisa De carenagem, Mudando Adesivo Mas coisas bem básicas A moto com certeza vai continuar sendo Só gasolina Se a Honda colocar flex Eu acho que deveria ser flex sim Mas se colocar A moto vai encarecer E por isso é uma moto de Que a Honda peça a Start como uma moto de entrada A Honda não pode Colocar acessório Na Start Porque se ela colocar vai virar uma fama Vai virar uma, uma Titan, entendeu? Já é de propósito a Start Até pelo nome dela, né? Start, que é começo De ser uma moto bem básica De ter um preço mais acessível Pro pessoal E E menos equipamentos e a linha da fã tem um pouco mais de equipamento que a, que a Start e a linha da Titan tem mais equipamentos que a.. Na verdade tem a mesma coisa, né? Só muda a carenagem. Mas ela é bem mais acabada do que da, que da Fã. Tem umas linhas, a carenagem é mais, mais elaborada, tem algumas pequenas diferenças. Mas essa é a é a linha da Honda. É questão de preço. A Honda quando ela lançar a 2024, que é logo logo, no meio do ano, é, deve vir aí por 17 mil reais. Deve aumentar uns 300, R$400,00 na linha 2024, vai aumentar um pouco. E a moto vai ser praticamente a mesma coisa. Por isso eu acho que tá, tá valendo a pena ainda comprar. A start agora em 2023, mas se você quiser esperar pegar a modelo de novo também é da hora. É bom, a start ela teve aquele aumento em 2023 quando mudou o ano, tá? É, foi um aumento grande também. Mas aí como eu falei, depende muito da sua necessidade. Porque vai precisar uma moto urgente, precisa uma moto para trabalhar, mete marcha, compra a startinha. Para quem, quem tem juntando dinheiro está pensando em financiar por exemplo ou fazer um consórcio eu na minha opinião eu esperaria esperaria principalmente para quem vai fazer financiamento porque causa que a taxa do financiamento está muito alta é melhor juntar dinheiro e financiar o mínimo possível a não ser que a pessoa a não ser que você no caso esteja precisando muito usar a moto. Mas as taxas de financiamento hoje em dia Tá extremamente caro É muitos juros que você paga Você coloca por exemplo Uma taxa aí de é, 2% Ao mês Que na verdade é mais, é uns 2.4 3% aí ao mês Que você vai encontrar A taxa do financiamento Tá? Aí você coloca 2% do valor da moto Por mês, você vai pagar aí mais de 300 reais De juros por mês, é caríssimo, família, imagina 300 reais só, só de juros, é muita coisa, demorou família, essa é a minha opinião, fala aí, comenta aí o que você acha, se vale a pena pegar a Start, ou espera para pegar 2024, você acha a cor da Start vai mudar ou não, comenta aí, fechou? Tamo junto aí, até o próximo vídeo, é nóis!